Bom gente, vamos a mais um tutorial Dessa vez, como estou muito sem tempo Eu vou fazer um tutorial de aumento de performance de programador mas A primeira técnica que se chama café É a mais fundamental e básica Mas ela exige assim uma pequena atenção a detalhes Para que ela funcione adequadamente Primeiro, a quantidade de água eu tenho essa, essa meio panela, meio não sei o que, ela tem 15 centímetros de diâmetro, eu encho ela até mais ou menos uns 7 centímetros com água, pode ser da torneira mesmo. Se a água não estiver muito adequada na sua região, vocês podem usar água de galão. Esse volume, estrogando na fórmula, temos o raio de 7,5 centímetros ao quadrado, vezes π, vezes a altura de 7, vai dar mais ou menos um litro duzentos e um litro duzentos ml e nós ligamos o fogo até que a água comece a fazer bolinhas depois nós vamos precisar fazer a coagem do café para poder ser bebido nós vamos preparar um recipiente Usando um filtro de café 103 Dobre as bordinhas para não haver vazamento. Opcionalmente vocês podem usar aquele paninho de café. Ele não é descartável que nem o de papel. E fica meio marronzão medido uso, mas funciona bem, é só lavar com detergente. E isto aqui, que é uma copinho para o café, onde nós encaixamos o filtro. Em seguida você pega uma colher dessa, ela é tipo uma colher grandona, não sei se é sopa, se é arroz, isso aqui. é a colher mais grandona que você achar. E anexamos o pó. Eu encho a colher com vigor. Estou usando um pó de café do tipo extra forte. A diferença é que ele é mais torrado, os grãos. Para ficar com um sabor mais encorpado. Não que ele tenha mais cafeína, mas ajuda bastante. Vou colocar... Um volume de 3 colheres super cheiradas, assim, com uma dose gostosa, bem sem moquiranagem. Um pouquinho assim, só para dar um sabor. E como vocês podem ver, são 50 gramas de pó. Tem que ter uma medida mais exata. Antes que me perguntem, eu tirei a talha. Podem ver aqui, a água do café já está borbulhando. É o suficiente. Vocês não precisam estar aquela fervendo loucamente, não. Vocês lavem o vasilhão de café, para tirar qualquer sobra de café antigo. 18 para o nosso gatinho. Oi gatinho, você vai aparecer no vídeo. Temos mais um outro gatinho aqui. ó. para o papai. Diz para o pessoal do vídeo. Não dá para ver nada, né? Ai, minha Não dá para ver nada nessa pretura, mas o olho dela é lindo. E o encaixe. Vamos analisar aqui. Há um encaixe da parte inferior que dá para ser ajustado. A nossa região se esforcem assim para ver se não vai cair. Tem que ter muito cuidado, Que limpar borro de café do chão é um martírio. Pegamos nossa água e ela deve ser despejada devagar. Não há necessidade de ficar fazendo movimentos, você deve despejá-la bem lindo. Um montinho de, bolo, de café Eles também querem café Observem que a água desapareceu tudo Fica aparecendo uma cratera E o café deve ser servido no receptáculo adequado De preferência que seja bem grandão Eu escolhi essa xícara bonitinha que é uma menininha aparência deliciosa o pessoal costuma colocar algumas coisas no café como açúcar ou chantilly mas como eu falei, para o café fazer o efeito mais adequado ele tem que ser tomado puro se ainda sentir a necessidade de pôr açúcar, achar que o café tem um gosto amargo você pode usar de preferência aquele açúcar cristal que ele é melhor para a saúde do que aquele açúcar refinado você pode usar açúcar mascavo, que inclusive ele não é branco, não vai fazer nenhuma ofensa ao pretume do nosso café. E um brinde. E meu próximo vídeo vai ser fazer café na cafeteira italiana.